Olá queridos amigos do canal do Cícero Ferreira Mais uma vez eu estou tendo o privilégio de estar aqui com o nosso amigo Carlinhos Que vocês já conhecem do canal Quando nós fizemos aquela matéria a respeito da torrefação que ele possui Aqui na cidade de Cabo Verde, mais precisamente numa localidade Que se chama São Bartolomeu Esse nosso companheiro hoje vai nos falar alguma coisa a respeito do sucesso que ele está tendo nessa região e eu quero então que vocês possam se sentir em casa como vocês já estão se sentindo nesse canal e vão aprender mais alguma coisa a respeito do que o nosso amigo Carlinhos tem para nos dizer nessa manhã de um sol maravilhoso. Carlinhos, fique à vontade, olhe aqui para nós e você vai falar para nós a respeito do que aconteceu com você nesses últimos dias. É, eu sou produtor de café, na realidade eu sou a quinta geração, na verdade eu sou a quarta, minha filha é a quinta geração de produtor de café. Né? Primeiramente foi o meu bisavô Jota Ferreira, depois veio o meu avô Isaac Rodrigues, depois veio meu pai João Batista Reis. Depois eu entrei na mesma área e hoje está minha filha. Inclusive nesse nesse ano a gente conseguiu a, a ser pontuado o nosso café com uma pontuação alta acima de 90 pontos. É, e a minha eu coloquei a minha filha no concurso Florada nível Brasil e ela Ficou em primeiro lugar no sul de Minas Gerais e em terceiro lugar no Brasil nesse concurso do ano de 2019. Foi uma alegria muito grande para a gente. Então, eu acho que é um trabalho que a gente tem desenvolvido, um trabalho, um trabalho de pesquisa, apesar de a gente não ter muita. Eu não tenho muita escolaridade, mas eu me considero um pesquisador, porque eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Eu desenvolvi o meu próprio adubo. É, eu trabalho com composto orgânico, eu trabalho com rochagem. Então, eu acho que tudo isso aí ajudou a gente a chegar nessa altura de qualidade. Nós também temos uma altitude boa, né, de café. Nós temos terreno que dá 1.180 metros de altitude e trabalhamos também com qualidade, variedades de café que, que dá uma qualidade boa. Porque, na realidade, os cafés amarelos são mais doces e a gente desenvolve um processo em cima deles, depois de colhido, que é com colheta seletiva, e passa por um outros processos que a gente desenvolveu também e que nós alcançamos essa pontuação que nos agradou muito. Né? A minha filha já está plantando café, né? já, tem, já está plantando variedades que são variedade de sucesso na na, na pontuação e daqui para frente agora nós vamos continuar a nossa reportagem eu quero mostrar para vocês o adubo que a gente faz né eu desenvolvi um processo de adubo um, um composto orgânico e que eu desenvolvi um produto que faz ele ser aproveitado mais rápido pelas plantas esse é um produto natural também que eu desenvolvi e que tem dado um resultado tremendo nas lavouras. Enquanto o pessoal aí está pagando 2.2500 toneladas de um adubo químico, os meus adubos ficam em 300 reais a tonelada e, e, e tem dado grande resultado. A gente só tem que acrescentar na lavoura, mais ou menos por ano, cada pé de café é 80 gramas de nitrogênio. O resto é tudo orgânico. Então a gente vai passar daqui para frente agora para mostrar a qualidade do nosso produto. O composto nosso, o um composto biológico, orgânico, né, que a gente usa, ele é enriquecido com vários tipos de rochagem, é, que tem todos os tipos de micros e macros, fora o nitrogênio. Somente o nitrogênio, que a gente não consegue, porque tem pouca quantidade de nitrogênio. Por isso que a gente tinha que acrescentar o nitrogênio para dar uma ajuda na planta. Aí depois dele passar por esse processo de coar, ele vai passar por uma nova mistura nessa bitorneira. É bem artesanal porque a produção aqui é para o próprio consumo. É para vocês somente, é, né? É. Então, é, esse é, é, é, é, é o nosso produto. Prontinho, É isso. Nós vamos agora gravar, pessoal. Bem pessoal, vocês já viram ali o, o, o final do adubo, mas eu vou mostrar para vocês o começo do adubo. Né? É uma das matérias-primas que a gente usa, que é a, é a palha do café, que é o resíduo do café. Então, o, a palha, se você jogar em qualquer lugar, ela vai, vai, vai dar problema na natureza. Então a gente, a gente consegue fazer dela uma matéria-prima, para fazer o adubo para a gente devolver para a natureza. É claro que a gente tem que ter uma mistura de, de, de, de outro resíduo, que é o resíduo do gado, né? que também contamina, e é colocado junto para poder dar uma, um adubo mais completo. É claro que existem muitas outras coisas no meio que, eu, infelizmente, eu não vou falar porque eu desenvolvi isso. Né? Mas esse é uma das matérias-primas. Isso aí é a base? É uma das... o que tem mais. É. É, não seria a base, mas é o um que tem, é, que tem é, mais. É, ela contém potássio, muito potássio. Entendi. Eu comecei a comer isso aí. Eu <risos> deixo comer banana com o pai, né? <risos>